Tá ligado que eu vou te falar aqui? agora nessa no do cabaço Você já falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que vai me no fundo do poço Esse é o esforço, tira meu espaço Eu já tava, você chegou atrasado No fundo do poço Foi onde eu dei o meu primeiro passo já tá, já tá, Sabe que você é freguês, Porra ovo, tá questionando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez, eu vou gaguejar quantas vezes for necessária quantas vezes for precisada Pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você Conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muita pra aprender. Eu errei de novo Você falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a na puta pra explodir Se você pisar nele eu me fumo Todo esse jogo Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu sou a o dono do jogo Por isso que eu, e eu tô no tabuleiro porque eu que decidi os 17 erros Tá igual o que eu vou te bater Eu tenho vontade, o prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te eu tô sozinho Sabe tudo que já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erros pra compensar, por isso eu tenho que aceitar E sou muito melhor que você tem Eu sou da rua, cê tem boca pra calar Então com uma atitude, primeira coisa a fazer Cê tem pra calar a sua ah! yeah. Eu em você, De uma coisa eu sei Falou que era o dono do game, joga o jogo valendo não que eu eu deixo vocês em sua ah! gameplay.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 Tem corte igualzinho açougueiro você tá ligado Faz o freestyle você não vai ganhar Só que sua carne não é valiosa Minha carne vale mais no que uma picanha E quando ah! tipo o churrasco você tá ligado Mano que eu faço esse freestyle que você é freguês Se cortar sua língua o churrasco você certeza é pro mês inteiro Ei, quando ah! você não é guerreiro mas o freestyle que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch pra você entender O que é vou verdadeiro Ei, ah! você tá ligado Fazer de verdade que você disse é antes. Olha o brinquedo essa pérola, mano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 Te matar, quebra meu espelho. Uh, você é tão ruim. Uh, o que é o espelho? Fala isso, esse em mim. Quem oh! vai fazer isso não vai dar aqui pra você. Uh, o que isso eu faço, mano? Isso que é R.A.P., hey, mano. Calma lá, chegou agora, MC. Foi o verdadeiro de 2018 fazendo isso aqui. Oh! Do lado de você falou que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 Tô da Eu tô não percebendo o quanto você é ridículo. Eu ganhei de você, olha a gente, foi meu maior título. Você é mais tudo. Eu não sou um poema calado, Livro da mente, não criado tudo. mundo. deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa. Acho que nesse pedido na batalha, cê só vai ficar de conversa. Ei,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 Ele falou que é o profeta do centro Me desculpa, sua a queda do ano Eu não sou o profeta do centro Agora palavra na minha boca Tá vendo como você fala muito, na real você é o toca Porque você é o apocalipse É o cavaleiro da morte Se o papo combina, cadê o seu 10 mandamentos do hip hop? Mas pra vocês, sabe, eu não é descaso Eu sou do interior e cavaleiro sempre andar de cavalo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 É só conversa, você tá ligado, irmão, que agora cê tá de recalque. Então tenta, quebra a minha, as minhas duas na perna. A força é no pensamento, eu sou Steve Hawk. Seu pensamento é fraco porque você não serve. Você acha que você é o Cris, porque seu pensamento é daqui da quinta série. Eu vou no tranquilo porque quando eu rimo, Mike bebe. Você acha que é da hora a realeza? Baixa a bola pra breve.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 Companhia. O adolescente perdido aqui na reflexão. O microfone minha voz vai ser a inspiração. É a inspiração para aqueles que não sabem. Quem yeah, yeah. oh, uh, Ah, uh, fala até do pano, mano. Pera, é medroso. Eu hey, sou cinco, só que hoje eu sou furioso. Sem hey, saber hey, pra ver, cê não pega o desempenho. Hey, Você é fraco, bom, igual o cara que vai ser. Hey, tudo bem, cê sabe que a rua é nós. O Apolo vai chegando de um jeito mais feroz. Ele fala o furioso e japonês, a rua é nós. Tipo o além de furioso, Apolo vem veloz. Hey, uh, uh, uh, Hispana. Acabou contigo, mano, você só apanha É desenho, tá ligado, que eu tô no caminho Passei na tua frente, ralamba, com o barquinho Passei oh, oh, oh, oh, oh. na sua frente, com oh, o seu que lá, com o Eles só gritaram, porque cê mandou, foi um passinho Se vontade, a que bom porta ah, tá nem de levada Falei relâmpago, Marquinho era desenho, eu disse em fogo Acabo com você rápido, passando de fogo Relâmpago, Marquinho, ele não entende nada, aliado Relâmpago, acho que deve estar raiado Eu falo pra batalha com levada Vou te mostrar que aqui você não arruma nada Sabe por quê Você veio só com decorada Mas da seleção, defendo título da semana passada ah, RAP poesia é tipo Vinícius de morais. Sabe por quê? eu já te mato, meu mano? Você pra mim é um idiota. Lá também jogo o Rodrigo, mas você só sente o para aqui dessa derrota. Oh!